Ladies and gentlemen Boys and girls, hoje vai ser o início De mais um grande desafio Renato Garcia tinha o desafio de subir o grande Pico Paraná, e sim, ele cumpriu Esse grande desafio, subiu O Pico Paraná mais de 10 horas E conseguiu chegar Até o topo da montanha Porém, agora ele quer subir Pela segunda vez, para confirmar Que ele sim é capaz de subir essa montanha Então ele vai reunir novamente Todos os seus amigos para esse grande Desafio, lembrando que o Pico Paraná é a maior montanha do sul do Brasil e uma das mais perigosas do mundo. A sua escalada é de difícil acesso e poucas pessoas conseguiram concluir essa montanha. Porém, Renato Garcia vai concluir essa montanha pela segunda vez, isso mesmo. Então, hoje, vamos comprar os preparativos para subir essa grande montanha. Renato na área, beleza? Não, galera, não tá muito beleza Estou com medo Seguinte, galera, vamos que no meio do caminho Eu explico pra vocês Bora que a gente vai com o GTR, porque é o seguinte A gente vai comprar equipamentos Para subir mais uma vez O Pico Paraná Galera do céu Nem parece ser verdade, mano Meu Deus do céu, só bora Desceu o carro o GTR tinha estragado o alternador, mano. Não tava carregando a bateria. Agora finalmente está a zero. Então, mano, eu vou explicando no caminho galera, sim, eu vou subir pela segunda vez o Pico Paraná, pra quem não sabe, coloca aí no mapa aí, coloca uma imagem, Pico Paraná é essa montanha aí que você está vendo, uma montanha de 1.800 e poucos metros, é a maior montanha do sul do Brasil, tá ligado? É muito alto, muito difícil de chegar, é, mano, muito cansativo, um lugar que me deu um desespero mas também no Bruno, muito desespero, mano. É muito grande. O desafio é, é insano, velho. Pra subir essa montanha, pai, não é brincadeira. Não é brincadeira. O Jota viu? também vai subir pela primeira vez, né, Jota? Não sei o que me espera. Porque eu fui no Pico agudo, mas eu quero ver como é que é esse Paraná, né? Ó, oh, então. você sabe o que te espera? Pensa ah. três vezes mais do que tá e... se pensando. Não, <risos> não, obrigado, <risos> e Renato, que você vai de novo? Por quê? Galera, que é o seguinte: vai ter a prova dos elites, tá ligado? Que a prova final dos elites é pra ver quem quem conseguir passar. Elite, quem não conseguir subir tá fora do quadro, Sim. e aí a gente abre vaga pra novos participantes então mano, como é um teste do caçador de Elite, eu como Sim. líder do caçador né mano é. chefe, capitão é. coronel do bagulho Sim. eu tenho que subir, eu tenho que dar um exemplo é. então a gente tá indo agora lá pra Decathlon que a gente vai comprar um novos equipamentos pra ajudar a nossa subida. Então, bora que lá vai ser melhor. Aí, ó, chegamos na Decátilo. Agora, bora entrar pra dentro, moleque. Ainda tá vai ter que comprar barraca pra, mano, que lá é montanha. Eu vou explicar tudo pra vocês que a gente vai comprar itens de sobrevivência. Bom, galera, então chegamos aqui na parte da barraca. Ó, chegando na parte da barraca, a gente vai ter que comprar, então. Hum. É, primeiro barraca é o seguinte, o Bruno já chegou comprando várias coisas. E nós encontrou aqui meu irmão. Eu também tenho comprado. que comprar. Ele vai comer Paraná. Ele, se, se ele subiu o Pico Paraná, ele vira o com a Sergio de Lite. E o coronado, se ele não subir... Vixe. É. Tô, É. Tô... Eu quero fazer o coronado subir em cima, mano. O Lucas também vai. Nossa, Lucas porra! De... Lucas Aviator. Mano, então o que, que você já comprou aí? O... Mano, eu comprei minha bolsa de mil reais. Mano, o mais massa que dá pra ver a evolução do Bruno, muito boa. É, mano. Porque na primeira vez que ele, jogou, ele subiu comigo, ele não tinha dinheiro pra subir. Não. Então ele foi com a bolsa de escola. de escola, real ah, mesmo, de escola. Ah, sabe ah. como que eu levei a barraca? É. Eu peguei a barraca fechada e joguei no meio das costas. Ah, agora ele comprou <risos> a bolsa, mano, de mil reais. Olha essa bolsa. Sabo então, de mil reais, mano. Hum. Olha Cara, essa, bolsa bolsa, essa bolsa é padrão, padrão Chile Não, a... é mil reais Nossa, não, bolsa E a bolsa Nossa, é. você comprou uma vez pra usar várias E vezes. ela é mais pica que a minha Nossa. Ele vai comprar isso aqui também Nossa. Agora, Bruno Cajado. É a, a, vamos fazer... Nossa, que isso mano. Nossa Será que leva isso aí? Já ia é passando deitar no chão ah. né? é, não, mano, é, mano, Que de... friagem Ai, zero, mano, zero que... hein che... chega friagem... Cuidado, cuidado, que... cuidado Vai arrebentar ah. Chega lá no Pico do Paraná, pai Muito isso aqui, mano Nossa Ó. Isso é tipo maca mesmo, mano Será que fez a tua levante? Deixa eu ver Tudo canto mas nunca, que eu leio Vamos para no hoje. Eu não vou para também, Vamos para uma barraca. né para uma barraca tá leve, porém permeável. Quem está é você e o Jota? Essas duas. Aham, nós três. Você é, é, tá entre essas duas ah, aqui? Detalhe, a equipe que eu fechei, mano, vai é. ser eu e o Bruno, mano. Judas. Qual consulta. que é a sua equipe? Oh, oh, oh, oh, ah, minha equipe? Vem aqui, meu parceiro. Vem, eu fechei aqui. Vocês dois? A gente tem que fechar a dupla. Você fechou a equipe com quem? Eu e o Gabs. Tá. É que a gente tem uma história junto, Jota. É. cara. Eu sei, eu entendo. Eu cheguei Ontem, tá bom, qual que nós pega? Eu acho mais barato. Que... Eu acho que esse... um é breakout, outro não, a outra vai pagar mais caro. E não há necessidade de breakout, não. Isso aqui mesmo, pô. aqui da quantos? 400 reais. Não, 350. É, pode ser isso aí, mano. Que... você tem dessa aí, não tem, Renan? Não? não, não, né? É é? Mano, cabe e você? Vamos fazer um teste? Faz. Vamos um Olha lá. Chama. Bora, Brunão. Oh, cabe sim, mano. Oh, cabineu, mano. Cabe até o Jota. É isso. Cabe até eu aí, Renato? Cabe, mano. Ah, cabe, mano. <risos> não cabe. Mano. Ah, ô louco, mano. Você vai me abandonar. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não cabe, não, mano. Não, não. Ah, não. Ah, vou entrar também. Não, cabe até o Gui. Não, não. Cabe até o Gui. Pega o Jota. vai. Cara <risos> um meu bigulinho. Ai, mesmo. Virou por ganho. Ai, meu Deus. Não quero mais, não. Diz, diz isso, não quero mais, não. Meu Deus, cara. Me o pico da felicidade. Ai, caralho. Então vamos levar essa barraca, vamos só escolher ela. Vamos. Beleza, barraca Vai essa? Ah, é de beleza, vamos pegar. E é isso. E é isso. Quando for comprar mais coisas, eu vou mostrando pra vocês. Bora, pai. Galera, agora um bagulho que vocês que a gente tem que comprar é esse daqui. Inclusive eu tinha, mas eu perdi. Isso é um esse saco de chama... dormir, né? É um saco de dormir sarcógrafo que, que nós chamamos, né? É. Você entra dentro e uhum. E a última vez eu lembro que eu comprei um pequeno demais. eu acho que eu vou levar ah, o meu é desse aí, ó. O meu é desse aí. Eu vou levar o um amarelão, hein, mano. O meu é desse aí. Esse aqui. Uhum. Pra mim cumpriu eu pra caramba. Levar o meu verde. Hein. Tá, eu vou ver o bagulho de temperatura, então uhum. eu vou levar esse Verde. daqui. Combina com a sua bolsa também. Verdinho, é. e bora que o bagulho vai ser doido. Bora, papai, chama. Chegou a hora, agora das contas, vamos ver quem vai pagar mais caro. Só o Bruno ali, ele não deu com o meu no, <risos> numa bolsa. Fora que o, o boot aqui que tá na, na, no seu carrinho, é dele, né? É, é, é, é mas tá, isso. Então vou dar o, de, o é. meu pra ele. É, é. Ele deu ele pra mim, foi uma troca. é. Eu dele ele usou uma vez, também vamos mano. Chegamos. Chegamos. As coisas já estão compradas. Agora vamos guardar no, na máquina. Bora. E é isso, né Brunão? Bora, o Brunão já tá aqui, ó. Eu, mano, já tá pronto, né, Bruno? É só aí, Não, é, isso é só aí. Embora. Mas tá indo é agora, pra vocês terem uma noção, viu? Ah, também não é nesse momento. Deixa eu pôr o meu também aí também. Joga lá. Aí. Caralho, mano. Chama. 60. Eu gastei 59 reais, mano. Meu Deus do céu, tá foda. Jesus, amado. E aí, é isso, né, Brunão? Fechou aí? Gastei mil. se ferrou. Chegamos! Chegamos, pai! Eu já vou preparar, galera! Porque em breve a dona vai vir buscar a gente pra nós do Kiko Paraná. É, filho. Já tá Então o, o vídeo do Kiko Paraná é o de hoje, no segundo vídeo do dia. Nossa. Esse que é a preparação já é o segundo. Top! Já vai! Cheguei! Bora aí! então aqui ó, já tá minha bolsa bolsa do Renato aqui, ó, essa aqui, ah, tem essa já, ó. essa bolsinha já é experiente, né, já subiu é, o Pico Paraná, né, subiu, né, vai subir de novo agora, então vou preparar, ó, o Bruno me comprou essas botas, aqui já vou separar a dele aqui, chama, ó, isso aí, aqui, ó. ó, nossa, isso aí, essa mano, é cara né? já tem. isso é vida, então, hein, assim, mano, Isso já dá pro Bruno, ó, meus bastão também que já foi nossa. para o Pico Paraná, eu tenho a maioria das coisas aqui, mano, aí, ó, olha hum. é só, Certo, Nossa, ainda bem que eu vi isso aqui, mano. Ah, o que que é? Ah, eu já te falo. Isso aqui hum. é a capa de chuva da bolsa. Oi. Tá, eu vou dar uma olhada em tudo. A bota. Vou ah. dar pro Bruno. Cadê, cadê ela? Tá lá embaixo não, pode você ver. Aqui, ó. Ah. Vou dar pro Bruno. Aí, é igual. Essa tá apertada? E igual... Essa que tá, tá apertada? apertada em mim. É? Então é isso, mano. Vou murchar esse aí é do Bruno também. Vou ele pro Bruno. É do Bruno, deixa aqui. Ó o tanto de coisa que tem que levar, então, mano. Pesa, Então, galera, eu vou arrumar tudo e vou mostrar como minha mochila. Vai ficar hoje já volto. Beleza, fechou, papai. Bom, galera, chegou o grande dia da gente ir pro Pico Paraná. A van já está aqui aguardando a gente. Os meninos estão tá chegando. Aqui, ó, a minha parada, minha bolsa de viagem. Ó, e é o seguinte, hein, mosca? Tô levando pra dar um treino, hein? hoje não vou treinar. Ó, oh, estou levando o bagulhos para dar um treino. Sim. E aqui chegou a galera. Ó, oh, quero dar parabéns a um cara aqui que tá indo mais uma vez. Foi um dos únicos, mano. Só eu que tô indo da última vez? É, cara. o Gabs. Ah, não, é mas verdade. tipo assim, de líder é você, é mano. só eu tô indo. Caralho, você... Por que que deu? Ah, eu vou de novo. Eu acho... Eu gosto, mano, de acordar cedo, ver o sol nascer lá. Sei lá. É Tem a que cafezinho um um pra nós fazer lá em cima. Nossa, lembra? É verdade. Ó, nós tá indo também agora com o Mosca, que provavelmente vocês Sim. vão ver muito ele ainda no canal claro. esse ano. Eu? Porque ele é o único que tá ouvindo essa ideia maluca. Eu bom. falei pra ele, mano, eu quero subir no peru e nós vamos subir no peru e descer. <risos> e ele falou que tá comigo. É ou não é? Você vai subir no peru. E, e nós vamos descer lá, Machu Picchu, não é? Não, oh, Machu Picchu. Nós oh. vai subir e descer, ah, mano. Ah, é, tá bom. Eu achei vai um, na Pitch eu chamo o nome. É, galera, você conhece, ó, o peru é esse lugar aí que tá aparecendo. Tá vendo no mapa? Ó, é do lado do Equador e do lado da... Bolívia. Bolívia. Ah. Então, mano, é isso. Nós vai ainda pro peru ainda esse ano. Nós vai com mosca. E é isso, mano. A galera tá vindo não. em peso. E hoje, ó, tem participações especiais, porque hoje não, vai não, ter não. duas provas nesse pico, né? É, nós temos que subir pra... pra Seguinte, elite, né? esses dois aqui, se eles conseguirem concluir a subida, Chama. eles entram para o Caçador de lendelite Porém, se vocês não conseguirem subir, vocês abrem vaga para alguém, tá bom? <risos> É. Vamos então... subir, Corona, vamos subir. Vamo, vamo. Ai, falou? Tô na fila. Se Cara, eles não conseguir subir, é. você entra no lugar deles. Uhum. Cara, você viu que tem gente que já querendo já no lugar de vocês, de né? Já, hein? Ó, <risos> oh, o Brunão já chegou Bora. também. Olha isso, mano. Ó. É, oh! Parado, pai. Chama. Partiu É nóis então Galera, é, então bora entrar pra van, Que o bagulho vai ser doido Aí ó, já entrou pra dentro da van. Infelizmente a equipe tá um pouco mais é, infeliz... Reduzida A galera mesmo de casa, mano É... Metade não tá indo O Renan tá nos Estados Unidos O Boquinha não gosta desses rolê E o Léo também não gosta desses rolê Então o único que... De morador da casa tá sendo o Gui E o Tiagão O resto a galera não curte esse rolê É uma pena, né mano? Cada um tem o seu... O seu Boné. jeito de, de viver e tal O Léo... Foi pra balada hein? <risos> e abandonou nós por causa da balada. Então bora, gente. Bora. Vamos pegar a estrada. Bom galera, após nove horas chegamos no acampamento base do Pico Paraná. É aqui onde a gente vai ficar nos, nos apartamentinhos, tá ligado? É onde a gente ficou a primeira vez. E aqui onde a gente vai dormir hoje, porque a gente só sobe e amanhã é de manhã, entendeu? Então a aí tá deixar nossas coisas lá onde a gente vai ficar. E bora! Aí galera, dessa vez a gente vai ficar em uns apartamentinhos aqui. Esse aqui é o nosso quarto. Então é o seguinte, tá dormindo eu aqui, o Thiago Reis aqui, o Mosca aqui com nós. Já colocamos nossas, nossas bolsas aqui. Estão preparando as coisas. A gente vai tomar um banho gelado agora de cachoeira pra dar uma revigorada nas pernas. E ó, pra você ver, ó, a galera já tá preparando. Deixa eu ver seu kit aí, Gui. É hey, ó, se liga. Essa bolsa que eu vou subir, corta vento, come back, a bota... Calça, leg e só isso. Você tá? tá? E o Gabs, como meu grande ajudante, a gente vai fazer uma grande divisão de peso. Eu vou levar a comida e o Gabs vai levar o essencial, essencial que é barraca, tudo. Saco de dormir. E o Viesma vai ajudar a gente no alto requisito Que pese pro Gabs, tá ligado? Entendeu? É uh -huh. Mano, ah, Caralho, esse cara tá. Cara. Mano, que é, na hora do... é. quando a gente vai subir uma montanha desse nível, cada 500 gramas, 200 gramas a mais na mochila, é muita coisa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de peso. Então é isso, eu vou trocar aqui de roupa. A gente já meio que se, se localizou aqui, né, né, mosca? Opa, vamos pra cima. Esse aqui é o quarto, então o é um quarto que vai rolar as coisas, hein? E vou colocar um shortão agora que a gente vai entrar na água mais gelada do mundo, que é aqui. Vambora. Gente, acabamos de chegar aqui na, no rio congelante. Isso aqui, mano, a água deve estar negativa. E eu quero ver. E aqui é fundo, hein? Aqui vai ser pra recuperar nossos músculos. Porque água gelada, meu amigo. Deixa eu ver. Ai, duvido! Oh, é o seguinte, o desafio. Não vale tocar na água. É pular direto. É o desafio. E não pode esboçar a reação. Bora, sem reação. Não pode gelar o pé. Só vai. Sem reação. Ai, nossa! Vai, Coisa boa, é. Ai! Bora, bora! Caralho! Caralho, chuver lá de casa, viado! Mano, aí é gelado, Oi, né, mano? Gelado, tá gelado? Vai, não, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Ah, e aí? Gelado, né? É boa. Vai, vai, mosca, vai mosca! Sem tocar, sem tocar! Ai! Nossa, que caralho! Caralho! Ó, moço, É gelado, né, mano? Vai! Pula, pula, é bem, pula, pula, Ele pula. Ali. pula. Ai! Cara, já curei, já Nossa! Que ah. Tá muito frio aqui! Vai, vai, vai, ah. É que peguei, nossa, mano. Nossa, tá bro. Mano, não tá sentindo a pele, né? Travou. Travou. Alguém filma pra mim, eu quero pular. Filma pra mim. Vai, que foi? travou? Bugou? Travou, pô. Ninguém, ninguém no sistema. Ai! Vai! Lá. Vai, é, é, é, mano, é, aí. É. É. É. Ah, tá muito gelado, é. É, é, é. Ai, miedo. É. Mano, é muito gelado. Oi, me empurra, Bruno. Me empurra. porra! porra. caralho. porra. Nossa. Não, dá. Não não dá, Mano, tá muito... Tá escorregando? Cuidado aí, cair, neguinho. Mano. É negativa a água. Tá muito frio. Vai, vai, Ai, cedo cedo. Bora, Coronado, vem! Vai, Coronado! Vamos, Coronado! Vem! Não, mas aqui oh, não é, ó. Bora! Esse cara que você vai colocar na elite? Eu te ajudo! Não, eu te ajudo! Eu te ajudo! Vai! vai. Eu vou entrar no carro. Cegado. Hã? Eu vou entrar no carro. Tá ah, aqui é Aqui eu te puxo. Eu não sei nadar. É. Não, mas dá pé ali, mano. Ali, ó. Aqui dá, tá, aqui dá. Tá. Vem! Não. Eu... Pula aqui, continua a mão. Deixa eu ver essa lá? Não, não, não, não. Ah, não, não, não. não. É, é. Pula aqui, ó. Aí eu não vou abrir, não aqui Tira é o cano aqui, Joe. Não, não, não é, pula, pula, pula. É só pulando, né? velho. Se você entrar devagarzinho é pior. Ai, não, é sério? vai. É, aqui. aqui, eu não vou bater nas pernas do não, chão. Vai, Coronado, eu sei que você consegue. Eu tô com medo que eu não. Eu sei que você consegue, vai. Não, não vou. Tá, tá, tá, eu aí, assim, tô aqui, bora, Segura a uh, Vai! Aqui é raso, ó. Aí é raso. Aí tá de pé ali, ó. Ali é raso, aqui, ó. Aí não! Nossa! Olha o desespero, velho! É tá gelado, né? Mano, é muito gelado. Mano, é muito gelado, Meu é Deus! Eu pulei no lado de Ticaca, que é de gelo da montanha, mano. Tá a mesma pegada, Jô. Ninguém pula também. Aí um brasileiro fez desafio. Pô, eu pulei lá, Do que você pulei, Eu fui e pulei, tá ligado? Mano, saí é assim, ó. Tem o, tem o pobre. Mano, tá igual, mano. O tá, igual, mano. Mano, tá, tá muito gelo. De gelo. Porque essa água aqui, galera, sai lá da montanha também, lá de cima. Então, mano, vai curtir um pouco aqui. Mais um videoclipe pra nós aí, irmão. Demorou? Bora. Pessoal, James? Bora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 Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I would taste all the highs in the... Lows. Bom, galera, uma hora depois, tomamos um banho Nossa, agora, mano, deu um frio pra caramba que deu uma estrada também E ó, eu trouxe minha mãe pra cá Minha mãe tá fazendo um rangão, né mãe? Se você quiser, Não, amor, vai Deixa tão... Deixa eu ver o que tem aqui já pra nós? É um arroz não, deles. Mas... Você não fazer macarrão, mãe? Tô fazendo. Só que eu tô fazendo hum. também um molho de... com carne moída. Gorgonzola. Hum. De Nossa, deixa eu pegar um sobrão. Não, para. amor, vai te queimar. Ai. É. Não, vai ser. Vamos pra Então deixa eu dar uma afogar mãe. Não tá pronto ainda? Não, ainda não. Toma lá não zóio. acabei de fazer. Ué, amor, o coronado acabou de falar que eu fui uma mulher rápida na cozinha. Rápida, muito rápido, juro. Mano, tá pronto o bagulho Sim, Sim, sei. Sim, é, por isso não que eu trouxe ela. Ah. É. Vocês nem viram que tem um vasco de tartaruga aqui, né? Eu vi. É de é. verdade? É de é. verdade. É. Eu vi. Mano, então é isso, galera. Então, no vídeo de hoje à noite, é a gente subir no Pico Paraná, que no caso é só amanhã, cedo. Eu tô morrendo de medo, mano. Eu juro que eu não tô muito confortável dessa visão. Da outra, eu lembro que eu também não tava confortável, mas parece que essa tá pior que a primeira. Sei lá, mas não vai conseguir subir. Vamos? Bom. Tá bom? Nossa, que café maravilhoso! Combate um aí. Pode tomar que é Então é isso, galera. Né? Se gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, pelo nós e fui.